e dessa vez, galera, eu tô aqui pra apresentar, pra trazer pra vocês Algo que me deixou até preocupado Porque o Matheus, do clã BR Fênix Force Me mandou um replay no e-mail clashoffailbr.gmail.com Vai estar tá na descrição aqui, é, se você quiser me enviar algum replay parecido E eu queria que vocês comentassem aí Se isso já aconteceu com vocês em alguma guerra Bom, galera, o clã BR Fênix Force tá no nível 9 aí E tava participando dessa guerra contra esse clã Hashtag STT e, manos, olha só o que aconteceu. Veja bem, quando, a gente, quando o Matheus, né, que no caso aí é o Biscoitinho, clica pra a, mostrar o ataque do 12 segundo ali na guerra, do Carlos Corman09. Veja bem, ele deu um ataque, o Biscoitinho, que é o 10 da guerra, deu um ataque e deu 99% de dano, duas estrelas. Mas veja bem como aconteceu esse ataque. O atacante era o Biscoitinho, que era o 10, atacou o Carlos, que era o 12, que é um centro de vila nível 8. E ele fez um ataque ali, um gol wipe basicamente, com golem, dois pecas e magos, e tava indo bem cara, fez um ataque certinho, usou terremotos, entrou pelo lado inferior com seu rei bárbaro de nível 7, o biscoitinho que também é centro de vira nível 8, conseguiu levar praticamente tudo ali por baixo, e chegou um momento no ataque, um momento depois que todas as construções estavam destruídas, com exceção de alguma coisa ali que não dá pra ver na tela, na verdade, na verdade mesmo, parece que ele conseguiu 100%, o jogo encarou o 100% como um 99% e bugou, porque veja bem, as tropas dele, quando chegou em um determinado ponto do ataque, pararam, exatamente como elas fariam caso você tivesse chegado no 100%, mas é, o jogo interpretou que ainda tinha uma construção no jogo, é, durante a partida. Então as tropas que não tinham para onde ir ficaram paradas, o jogo não interpretou 100%, porque teoricamente tinha uma construção dentro da vila do Carlos, e o bem o biscoitinho ficou com 99% duas estrelas de dano sendo que na verdade ele tinha conseguido 100% depois que ele destruiu aquela última construção ali do, durante o ataque que foi a torre da arqueira uma vez que ele destruiu aquela torre da arqueira ele teria que ter conseguido 100% entretanto, o jogo bugou com alguma coisa e encarou que tinha mais uma construção na vila, e ficou assim durante vários e vários segundos, até que o tempo terminasse e o biscoitinho tivesse ficado com as duas estrelas de dano esse é um erro bem grave do jogo e eu queria falar uma coisa que eu esqueci antes desculpa pela qualidade, é porque esse vídeo eu recebi, não foi eu que gravei, então a qualidade não vai ficar a melhor, mas eu achei uma coisa muito grave, que se tiver acontecido com você se for algo frequente a gente tem que trazer aqui uma reclamação, porque isso não pode ocorrer, cara, por conta disso você fica com menos uma estrela na guerra isso, isso é, vinha, vinha repetindo em uma, outras guerras são, são várias estrelas perdidas que podem determinar se você vai ou não ganhar uma guerra, e aí acabou que o clã BR Phoenix Force foi prejudicado, por conta de um bug que aparentemente foi do próprio Clash of Clans, e ele falou que isso veio acontecer depois da atualização dessa última atualização, então pode ser que já tenha acontecido com você e se aconteceu algo desse gênero com você não se esqueça de deixar aqui nos comentários, deixar o like nesse vídeo e me enviar o replay, assim como o biscoitinho que, eu, que o Matheus fez aí, pra eu tra poder trazer meio que uma reclamação, porque isso é realmente um erro muito grave e que não pode ocorrer novamente, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo rapidinho só para trazer esse, esse bug que eu achei bem inédito, eu nunca tinha visto ainda, nunca aconteceu comigo, mas é isso, espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever pra não perder os próximos vídeos e falou, um grande abraço do gordinho galera, e até a próxima é!